Oi, virando sustentável em São Bento do Sapucaí. Vamos ver um monte de coisa, porque eu fiz um monte de vídeos com muita gente boa por lá. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto e já deixa eu te pedir, se não for inscrito, se inscreve aí no canal, dá um clique, um joinha, um like, um gostei. Se gostar, claro, né? E compartilha com os amigos. Agora, no comecinho de junho, Dia 1 um e dia 2, na verdade um pouco antes, sexta-noite, sábado e domingo, aconteceu em São Bento de Sapucaí, a segunda edição do Virando Sustentável. Estive lá o ano passado, voltei lá esse ano, e esse ano com uma outra proposta, a de conhecer um pouco mais as pessoas, conhecer um pouco mais os trabalhos que, que estão fazendo, e isso tudo dentro de é, um, um esquema um pouco maior. Eu tô numa semanas assim de confraternização comigo mesmo e com o mundo, né? Tô numa semanas de paz, de alegria e ao mesmo tempo de comemoração. Terminei um ciclo, tô iniciando outro e uma das coisas aqui do do canal, o canal tá mudando aos poucos também, vai evoluindo eu estou começando a buscar o que é que o pessoal tem feito em termos de, de ciência aplicada, o que o pessoal tem feito em termos de pesquisa e o que o pessoal tem feito em termos de prática, de, de construção de alternativas viáveis para o ambiente urbano e rural. Isso também faz parte das minhas pesquisas pessoais dentro da área de ciências ambientais. Então, eu continuo pesquisando na área e estou agora iniciando a busca do que é que o povo anda fazendo por aí. E para abrir essa nova temporada, vamos conhecer o Chico Água e o Fernando Quetzal. Vamos ver o que, que o Chico Água e o Fernando têm para contar para gente. Virando o sustentável em São Bento de Sapucaí, aqui os bonecos gigantes uma das tendas das palestras o Guilherme Ferrão Ana Maria Ana Maria as barracas de apresentação das histórias saneamento e energia as mudas São Bento do Sapucaí velhos e novos tempos coletivo artesanato mudas, bem-estar, sistemas agrícolas alternativos, comunidade e economia solidária, resíduos e, se... e reciclagem, bioconstrução. Um bazar, uma tendinha mais maneira, tenda mapazem Comecinho da manhã. O oh, Virando Sustentável em São Bento do Sapucaí, a tenda da bioconstrução. O pessoal tá com a mão na massa aqui, vamos ver quem é quem, o que está que fazendo. Eu sou o Chico Água. Oh, Chico Água. O Chico Água é por conta da água, nós somos <risos> 70% de água, né? E sem água a gente não fica em lugar nenhum. Tipo tá, legal. De três dias, né? E nós estamos aqui fazendo alguns ensaios, por exemplo, um banco de hiperadobe. Estamos testando aqui uma massa que o Fernando trouxe aí, que é cimento, areia e esterco de vaca na proporção 1, 1 e 1. Esse daqui é 1, 1 e 1. Cimento, esterco, areia e, esterco e areia. Ok. E mostrando assim, no caso do imperador, da robustez a vantagem térmica e acústica, né, que é incomparável, uhum. e uma coisa que eu talvez fosse bom o ter vindo ontem para ver na hora de construir, que é uma parede que se levanta andando em cima dela. Sim. Né? A gente está compactando e isso já é a maior prova de robustez da, da, da técnica, né? A velocidade ah. que a gente levanta essa parede, o volume, né? E a simplicidade, que é um material que a gente encontra em qualquer lugar que é a terra, né? Praticamente Sim. toda a terra... É... Deixa eu mudar um pouco aqui, Fernando, né? Isso! Na... Então, praticamente qualquer terra a gente pode usar. Sim. Existem algumas limitações uh, com relação à terra orgânica que essa não dá compactação. Aham. Uh -huh. E uma vez que ela seja muito argilosa, pode adicionar um pouco de areia, né? Mas é super prático e com um pouco necessidade de, de grandes conhecimentos, né? tá eu, eu tô vendo aqui que vocês estão usando uma telinha Sim. né no lugar daqueles sacos de, de ráfia que o pessoal costuma utilizar O saco de ráfia é para a técnica chamada super adobe Sim que é a, a desenvolvida pelo iraniano naturalizado americano lá o é, acho que é nada que tá ali Aquele que ganhou o prêmio da NASA Na e NASA, não sei o que, né? É, é. Uhum. E essa aqui foi o Fernando Pacheco, que é um engenheiro brasileiro, que fez o aperfeiçoamento, reduziu tá. um pouco a bitola, para diminuir, na verdade ela é super robusta o superador, né? E com mais praticidade, porque entre uma fiada e outra ela cai um pó de terra que vira uma, um bloco único, né? Já tá. o superador. Esse, ele... é Esse é chamado hiperador. Esse tá. é hiperador. Está usando é, é, é, a rachel, essa, essa tela aqui chama Rachel, aquela lá é Rachel. Okay. E a proporção aqui de, de terra, tem algum material também orgânico aqui no meio? É, tem um pouco de fibra porque essa terra foi coletada Sim. debaixo de um bambuzão. Ah, então, normalmente era terra, mas não, a, a prova de que não era necessariamente é, uma exigência está aí na, na, na construção, né? que ela, são mais fibras que tá. está sendo agregadas. A fibra só potencializa a robustez. Mas não Sim. haveria necessidade de colocar nesse caso aqui. Você okay. usa microfibra, como esterco de vaca, coisa do tipo, no, é, no reboque da parede. Tá, e aí esse daqui é o um reboque, um reboque fininho. É um reboque fininho. Aquele traço, um de areia, um de cimento e um de esteiro. De esteiro, por lá. Ok. Na verdade, para mim é a primeira vez que eu estou testando e ele está fazendo ali uma, uma, um vaso utilizando o mesmo material. OK, vamos chegar no vaso aqui para mostrar como é que que tá sendo feito. Aqui um, uma telinha Essa, é, é, uma telinha de, de, de, de plástico, de nylon. de nylon. Essa tela okay. aqui é aquela que usa para uma tela Você é o Fernando? É o Fernando, do sítio Quetzal. Oh, legal, o Fernando. O cartazinho é esse aqui. Tá. Esse do meio aqui? Esse, esse é o velho, sítio? É. Não, aqui é, são obras uh, do, do, do mestre que eu aproveito muitas Luciano. ideias, cara do México, uh -huh. faz umas obras incríveis, que eu tenho fotos aí pra mostrar. Legal. Isso aqui é do Gaudí, uma obra, uh -huh. uma obra dele e na, antes de terminar, assim, antes de aplicar o mosaico, né? que é, então, é a mesma técnica, e aqui sou eu fazendo uma... Um filtro de tratamento de água cinza. Ah, beleza. A água do, do sistema cai aqui, uh -huh. escorre por uma curva e cai no outro tanque. Legal, legal. E nesse meio entre os dois tem uma, uma, uma massa de, de, de pedra, pedra, palha, bidim, carvão ativado. Então beleza. a água passa com plantas aquáticas, né? Tá. E aí a água sai aqui embaixo, a água sai numa torneira de água limpa. Tá. A técnica ali é o um ferro cimento que você está usando? É. É. Tá. Ferro e cimento, E a argamassa armada, é porque, tipo, é, aqui, então, tipo, tem uma malha de ferro, uma malha que é usada para fazer laje, tem uma peça aí, vou fazer uma parede daqui a pouco aí. Legal. É, então, um o qualquer forma, poderia ser uma lavanderia, poderia ser uma piscina, Pode ser um telhado. Deixou mudar do, do lugar aqui para pegar uma luzinha melhor. Esse tipo de, de material ele pode ser aplicado para fazer uma represa, fazer um, uma cisterna. É muito usado para fazer cisterna, uhum. assim, com muita vantagem. É, tipo do, dos materiais, assim, ela acaba saindo mais barata, é muito rápido, muito prático de construir, né? Tá, isso o ferro-cimento? Ferro-cimento. Tá, essa massa que você está usando é um pouco diferente da, do ferro-cimento? O ferro-cimento costuma ser dois para um. A mesma estrutura, Sim. feito com dois para um, dois de areia para um de cimento. Aí certo. fica com uma resistência mesmo que dá pra fazer, inclusive casco de barco, um barco oceânico feito com esse material, né? Sim, legal. E, e esse aqui no caso é próprio para planta mesmo, assim, as plantas adoram. Tá, esse é um vaso, você tinha falado o nome dele? Ó, em inglês chama Menur Pot. É, vaso de esterco. Ah, legal! Vaso de esterco. <risos> Às vezes eu vejo mais. Isso lista... porque é um para um para um. É um Isso. de areia, um de cimento e um de esterco. Exatamente. Legal. Uma receita centenar da Índia. Okay. Se vê muito isso aí em fotos aí de, de arquitetura na Índia. Tá, e antes de gravar, você estava dizendo que esse é, um, é uma história legal que daqui a pouco começa a nascer musgo é, e líquen aí no meio exatamente. dele. Exatamente. Depois que ele está na natureza, bem na, na umidade, assim, ele fica verde. Ele fica um aspecto de coisa antiga. Ah, legal. Parece uma peça legal. de achado em pirâmide, assim. Tá. Vamos mostrar como é que é... é Colocar a massa nele ali, o pessoal vai achar que é difícil, mas não tem nada de difícil. Nylon, ele tem uma viscosidade, uma cremosidade perfeita. E essa tela de nylon, ela, ela gruda, ela adere super bem. Uh -huh. Essa técnica geralmente as pessoas usam, com, fazem com tela de metal, né? Com tela de, de viveiro, tela de, tipo tela de galinheiro, né? Uh -huh. Só que aí nesse caso tem que, por dentro, tem que ter uma outra pessoa com papelão segurando. Sim. E no final acaba ficando mais grosso. Então tem. Quem... tá? E essa tela ela permite uma se viajar mais na forma, no côncavo, no convexo, ela ela modela, ela, ela acompanha. E o custo da... também deve ser menor, né? É isso. Essa é... telinha a sai a mais barato do que é, a tela metálica sim. sai mais cara, chato de trabalhar. Sim, sim. Então foi um avanço da técnica que eu aprendi com um cara da Unicamp, o professor Ruberaldo, ele criou essa. Legal. É, tá sendo muito bem espalhado. E dá uma resistência tão boa quanto a, aquela técnica do aramado do ferro-cimento. É, isso aqui. Legal. Na verdade, só isso sem o ferro seria o fibrocimento. Certo. Que é o material de uma caixa d'água daquelas que você sobe em cima da tampa e não quebra, né? Sim. E um telhado daqueles de garagem, aqueles fibrocimento, é, telha de brasilite, daquela mais grossa, você anda em cima de boa. né? Tá, legal. Então, só isso. Agora, com o ferro ainda, como tem o ferro, a estrutura fica muito mais forte. Sim. E no caso, se eu for fazer uma piscina, aí o que, o que deixa ele mais forte são os vergalhões grossos. Uhum. Uma cisterna, por exemplo, a cada meio metro, desce um vergalhão de 10 milímetros, né? Tá, a Sim. função do vergalhão é da estrutura e a função da telinha é só segurar. A massa, a massa que é a massa que, que vai endurecer depois e.. Sendo que também cria uma resistência absurda. A fibra, a fibra com cimento já tem uma, uma resistência própria, só que ela precisa de uma armação. Tá, que legal. poderia ser um molde ou uma, uma estrutura armada. Né? Bacana. É <risos> legal. E o teu espaço está aberto a visitações? É, eu, a gente tem um sítio que é todo de bioconstrução. Mas ele, é, ele funciona com eventos. Então, sim. tipo, a gente recebe grupos que a gente, a gente combina, marca um evento voltado para tudo que for relacionado sim. com saúde, educação, muita coisa com criança. Tá. A gente já teve aldeia pedagógica, bioconstrução e crianças, é, PDCzinho, então é um evento que já foi tá, várias coisas desse tipo. Assim. Tá. E vocês aqui formam uma equipe, um coletivo, algo assim? Ou ah, são somos... amigos? Sim, estamos. É. Metade eu estou conhecendo agora, só esse Chico Água aí que eu já encontrei em outras paradas. Ah, ok. É a primeira vez que nós estamos interagindo em algum trabalho desse tipo, assim. Tá, o Chico Água é morador daqui também, Chico? Eu, hoje eu sou morador em Gonçalves. Ah, em Gonçalves, aqui do lado, mas tá? Eu, pertinho. eu trabalho na região, onde me chamar... Sim, tá, legal. Se precisar sair do planeta, arruma um, um meio de me levar. Não, mas aí então você chama mais um, porque o é, meu sonho também é terminar a minha vida... Vendo o nascer da, da terra, do alto de uma montanha da lua. <risos> né? Meu último suspiro, eu quero que seja assim. É isso aí bom sonho. É, é um bom sonho. Legal. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.